Bom dia galera, nós voltamos novamente com um novo desafio, e hoje vai ser o seguinte, ele vai ter que movimentar uma moeda só e, e tem que ficar com o mesmo valor dos dois lados, certo? E hoje aumentou aqui, ó, semzinho, ó. Quem acertar, leva o semzinho. Cada desafio agora vai aumentando mais a, o valor da, da aposta, certo? Pode começar, meu amor. Hum, tá errado, né? Tem que pedir cinco. É. Cinco, tem que ficar cinco dos dois lados, certo? É. Movimentando apenas uma moeda. É, é ué. Dance dance. <laughs> yeah, yeah, just wanna keep going, oh yeah, oh yeah, it's break as so yeah. me Don't tell my friends, take dash. Pensa, pensa, pensa, pensa Tá vendo? Tu fica lá dormindo no sofá Peço pra ajudar a pesquisar lá os desafios. aí, ó, o que que deu Não sabe o que tá fazendo, ó <risos> <risos> <risos> <risos> esse cara, esse cara. Tem que ficar do mesmo jeitinho que eu coloquei. Uhum. Uhum. É vai perder esse cem é mesmo. vai Mas não pode tirar, boa querida better é precisa movimentar uma moeda Mas ela tem que continuar aí Mas você não pode tirar agora fora Não pode <risos> I Eu Não so. Eu cheguei que eu faço hum. Vou pra você ó. Hum, bom. Bom, eu Falei que você era pra ficar Os lados iguais Com cinco moedas, certo? Um, dois, três, quatro Cinco, um, dois, três, quatro Cinco, chupa essa manga, já é Uhul na Aí galera, agora aí fica aí, ó, com essa carinha desse jeito aí, porque perdeu o senzinho. Ó, vai eu e a Lolô sair para passear, comprar como é que quiser. Tá bom.